Assexuado, assexuado, assexuado, sexual, Meu Deus. Oi, eu sou o Cup e se você já viu este vídeo, você já deve saber que eu me encontro dentro do espectro assexual. Se você não sabe o que é assexual, assexual é uma pessoa que não sente atração sexual. Eu me identifico dentro do espectro. Então eu tô lá. Não quer dizer que necessariamente eu não sinto nada, mas eu tô nesse espectro. Se você ainda sinta meio hum? Não entendi. Então eu recomendo que você assista este vídeo. Em que eu fiz com alguns amigos meus. E que tá, ó. Muito bem explicado. Tá 10. Você vai entrar nele. Você vai sair de lá entendendo. Enfim, se você clicou nesse vídeo. Quer dizer que você viu este título aqui. Que é meio estranho, né? Devemos corrigir o assexuado? Hum? Dentro da comunidade sexual. Dentro e fora, na verdade. Existe um erro muito grande que é feito de uma forma extremamente rotineira, que é de chamar pessoas assexuais de assexuados. Assexuados, sexuadas, assexuados. Meu Deus. Eu não sei como é que as pessoas realmente fazem um erro desses, porque, gente, assexuado é uma coisa, olha uma Xuxa. Assexuado é uma coisa completamente diferente de assexuais, Isso não tem nada a ver. Assexuados são seres que se reproduzem por reprodução assexuadas como brotamento, esporulação, artenogênese, divisão binária, ou seja, coisas que você conseguiria encontrar num livro de ensino fundamental ensino médio. Mas ainda assim, esse é um erro que as pessoas cometem muito, e é incrível que não são só pessoas que estão conhecendo as sexuais agora. Tem as sexuais que erram também. <risos> Tudo bom? E é um erro muito comum. Porque é meio lógico, né? Se a gente tá tratando de uma orientação sexual, devia receber o mesmo sufixo que todo mundo recebe, né? Homossexual, heterossexual, pansexual, assexual. Porque é a negação da sexualidade. Não é a negação de sexuado. Ai, meu Deus. Faz sentido. Mas o ponto mesmo é que as pessoas que erram isso só erram por um único motivo. Não tem outra opção. É só um motivo. Elas não sabem. É realmente... As pessoas não se atentam que estão falando errado. Entretanto, é um termo que realmente, que eu fico. Por exemplo, acontece muito de sair alguma reportagem sobre a sexualidade e aí a reportagem vai lá e fala sexuados. Cara, a pessoa vai lá, faz uma reportagem e não se dá o luxo de pesquisar o bastante pra saber que não é sexuado. Nem tenta lembrar lá do ensino médio pra saber o que, que são assexuados. Mas o ponto é que muitas pessoas acabam por errar dessa forma, dentro ou fora da comunidade, e muitas outras acabam ficando com muita raiva disso. As reações acabam podem acabar sendo muito exageradas. Eu já vi em grupos, por aí na internet da vida, de acontecer maior treta porque pessoas estão falando assexuado e não assexuais. E eu acho que essa é uma postura que a gente tem que tomar cuidado enquanto uma comunidade. Porque ninguém nasce desconstruído, ninguém nasce sabendo de tudo, ninguém nasce sabendo todos os termos. E convenhamos, a sociedade é o ponto que ela progrede a gente tá tendo muitos termos, né? Muitos termos aí pra aprender, pra estar tá ciente. Então vamos ter calma, gente. Calma. Vamos... Respira. Toda pessoa que tá aprendendo, ela precisa de um pouquinho de cuidado, sabe? Mas é porque se as pessoas estão aprendendo, você tem que manter ela aberta ao diálogo. Se você age com sarcasmo, com ironia, com desdém, com trollagem... <risos> E com memes, às vezes, você não tá abrindo diálogo, gente. A pessoa vai se sentir ofendida, a pessoa não vai se sentir bem-vinda, a pessoa vai se sentir que é aquela comunidade é uma comunidade agressiva e ela não vai querer saber. Aí ela vai pegar e vai ir pro outro lado. Vai partir de um ponto de... Eu não gosto dessas pessoas. Essas pessoas são chatas são grosseiras, são egocêntricas e esse não é o nosso ponto, né? então o que eu falo é pra gente tomar cuidado enquanto a gente vai corrigir alguma pessoa eu tô pegando esse grande exemplo do assexuado porque é o maior erro que eu vejo assim que pessoas cometem sobre a sexualidade. Mas pode ser qualquer outra coisa, sabe? Qualquer outro erro que as pessoas cometem por a sexualidade. Eu fiz um vídeo que é falando sobre mentiras que as pessoas te contam sobre a sexualidade que falam alguns erros, alguns equívocos que as pessoas têm. Acho que isso poderia se aplicar em qualquer um, sabe? As pessoas vão lá e acham que assexuais são pessoas que não beijam, sabe? A gente não precisa chegar nessa pessoa e falar, começar a tratar ela com ironia chegar. Pode simplesmente chegar ei. Asexual é uma pessoa que não sente atração sexual. Você sente atração sexual pra beijar? Não. Eu também não. Vamos se beijar aqui, ó. É isso, gente. Vamos tentar não ter um negócio de lacrar, sabe? Porque ninguém tá aqui pra lacrar. Lacrar pra quê? Vocês vamos todos morrer, não é mesmo? Então, a lição de moral, a gente aprende com Hermione. E você está falando errado. É assexual. E não assexuado. Mas a gente também aprende que... Toda pessoa que não conhece é uma pessoa que nós devemos manter o diálogo aberto E não devemos tratar com desdém só porque ela não sabe Se ela agir com agressividade, aí você pode jogar os memes na cara dela mesma Joga memes da Lu e ponto Não tem nada a ver com isso Se eu vim para este mundo, foi para usar memes da Lu e ponto Vamos melhorar nossa postura enquanto pessoas que querem ensinar as outras pessoas sobre a nossa identidade Escuta Pensa, reveja suas atitudes Se você acha esse assunto um assunto interessante Você vai se interessar por mais vídeos desse canal aqui Porque eu tenho vários vídeos sobre a sexualidade E eu pretendo fazer ainda mais vídeos sobre isso Porque é um assunto que vocês me pedem muito Então sabe o que vocês fazem? Vocês podem me seguir nas redes sociais E me dizer quais vídeos vocês querem ver aqui Mais assunto vocês gostariam de ver aqui no meu canal Sobre a sexualidade, sobre outra coisa eu realmente leio, gente. Eu leio. Para de achar que eu não leio. Eu leio e respondo vocês. Enfim, eu tenho essa playlist aqui sobre a sexualidade. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E deste assunto. E tenham refletido sobre isso. Beijos. Até mais. Eu não tenho música. final deste vídeo. Isso aqui, mesmo que não faça sentido